Não. Você falou que vai jogar o progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga, eu esquivo Porque o progresso dos outros nunca vai agregar na minha vida Aaaaaaah ah, ah, ah, Cê sabe que cê vai perder Esquima ah, ah, da batida ah, ah, eu parto, ah, ah, vida, ah, ah, E cara eu de agora E agora eu aproveito cê Só um bagulho cê tem que entender E agora tá tudo bem Se o progresso dos outros não te serve de inspiração Cê vai fazer quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora Esse que é pra proceder Tipo de MC que só fica puto com o progresso dos outros Uma dela, A bela me treba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 três rounds, vou dar 3 escapatórias pra você sair correndo. Tá entendendo? corre enquanto dá tempo. Conta, olha pro relógio. Cê tá ligado, Você foi de no lamento. Porque eu sou filho pródigo. Às vezes eu não valorizo tudo que eu tenho. Mas tudo que eu tenho eu corri atrás. Isso tudo é questão é de desempenho. Cê quer pegar, então acelera mais. Oh, mano, sua ideia não é a Dias e Nike Yang, é o conjunto que é do atleta. Você não me entendeu, meu camarada. Eu me como repentita um repentista, um artista, um atleta. A gente se junta e é maratonista. Você não entendeu, fraco Por isso não tá na linha de chegada. Você tem que tomar caminhada, folha na preservada Por isso limbou a largada. Por isso agora, parceiro. Eu te mato aqui na rinha. Se quer correr sua caminhada corretamente, meu mano, ande entre suas Aê, parceiro. Vou te mostrando que eu não tenho ignorância. Passa veneno, eu não vou correr, não. Mandando na elegância oh! E aí, maluco, pode mostrar Que aqui cê é cabaço Até porque você saiu tá correndo Mas tropeçou só no seu catar. Oh! Você falou que relógio Você tá ligado que agora eu já foi avisando, É porque eu corri tanto quanto tempo Que eu nem vi conosco passando Cê tá ligado, ô oh, camarada você tá ligado que agora eu não faço a rima Tira, Aqui a é bagagem, aqui do lado da mochila Você falou que vai seguir minha linha A minha linha é dentro da favela Ela não é reta, ela sempre foi corta. A mão sou em tu três, sabe tudo dela Tá oh! entendendo como é que Fica, cê tá ligado, cê tá moscando. Artista que veste duas é vira casaca, eu visto que tá me pagando. Sua linha é torta, meu parceiro, sua ideia é morta no desacato. Sua linha é torta, sua mente confusa, como se fosse uma cola de gato. Você quer falar de cadastro, parceiro? Mano, no espante, cadastro parado, meu mano. minha vida é um bug jump. Aí parceiro, eu vou te mostrando, você desacredita. Cê você fala que eu sou a mochila, só que o mochilinha é a mesma fita. E é parceiro A minha que tá na garupa eu tô no afuca e ela é capo coxinha. Quando você deu, você tá ligado que agora rimando rimou até a barbuda, você tava com ela e cê com força e rapou a mula. Você tá ligado, não? Você tá ligado, tá de brincadeira. Você falou com a cadê o mapa da pentareira? Tá suave, eu tô tranquilo, e agora eu vou mandar meu frio prado foi o um papo reto, eu vou manter isso aí. Tá tranquilo, pai. Até porque rima engraçada não vai me dar aqui. Porque a vídeo caceta da sua engraçada, até você não cair. Oh! Ah, fala a boca, vou falar um bagulho, meu parça. Ah. Eu tô rimando, o me argumentando. Pode chorar, que chorar é de graça. Se papo oh, oh, oh, oh. mandar papo reto, eu mando papo reto. Se me zoa, eu sou um de volta. Não faz igual você que só apanha quieto. Oh! Nunca um apanhei que, é que cê sabe bem dessa parada. E quando eu e tá ligado que essa é a parada. A lágrima pesa uma tonelada. Cê tá ligado que esse é o serviço. É diferente da sua lágrima que é falsa, que é lágrima de crocodilo. Não, não não, não vou você tá mostrando. Ela lágrima de crocodilo. Crocodilo eu já tenho no pano. Eu já fui calado e foi pra minha mãe. Eu vou te dizer: pra mim nunca chegar na rua e apanhar com os outros. Tá ligado a você? Então continua aprendendo, já tá apanhando. Você que vai fazer não ele fica falando Aê Basque Quem que tá vindo pra chorar Não é pra apoiar a discussão igual eu Vai atrás do prejuízo do nosso placar ah, O cara do placa, como mano Seu bagulho até tá empatado Na verdade eu nem lembro Porque você é irrelevante Pra mim ser arrombado Entendeu? Como é que você se fudeu? Conta nosso placar Você tá pensando em me zoar E eu tô pensando em fazer o meu Tá pensando em fazer o seu caralho Cê tá pensando em desmoralizar o outro É isso que você sempre faz Mas a sua paz é pelo meu sufoco Por isso que você não vai arrumar nada agora eu vou te dizer meu pai agora que amigo é do meu sua barriga grande e o mundo gira todo do seu filho De o também de disciplina Não gente de A6 E muito menos no manjar de rima não! Vamos lá que é pra te matar para, para, para para carreguei, vai cair, vai deitar, não sei Mas eu sei que eu vim rimar Eu te derrubei, tem que completar Que é só uma missão Não posso perder, não posso falhar Nada é em vão Dar uma missão e eu vou Só enquanto vamos tirar moleque com o peito e o Let's <laughs> go.